Sobre o Flamengo né? Os comentaristas da ESPN Debatendo sobre esse assunto Que o Flamengo, se o Flamengo ganhar a Libertadores Pode pegar o Real Madrid na final Do Mundial de Clubes, hein? É, rapaz Vamos ver tudo o que vai acontecer Nesse Mundial de Clubes mais o pessoal fica aí pensando Ah, o Dennis não grava de tarde Por quê? Gente, de tarde Eu vou para a escola eu de tarde vou para a escola Como eu estou no ensino médio vou para a escola, entendeu? eu estudo à tarde Eu não estudo de manhã, eu estudo à tarde E aí por isso que o pessoal fica pensando, né? Mas eu vou... vou de tarde vou para a escola E eu estou gravando esse vídeo Que é de tarde, né? Porque eu não gravei Então é isso Já quero que você se inscreva no canal Deixe seu like Ativa a notificação para você não perder nada Compartilha para a galera É muito importante, tá bom? Faça nosso canal crescer, tá bom? Tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Entrevista o vai. Oh, eu... E vai projetar palavra, é. um passo lá na frente. É agora que a hashtag pira aqui nesse programa. Yeah. Mas coloca aí, por favor, a entrevista do Fabinho pra gente não, ver o que, que ele falou desse Flamengo. Ainda não. Opa do Fabinho. Final de outubro. Cara, se falou do Flamengo quando nós enfrentamos eles no no, no mundial, eu acho que principalmente nós brasileiro, brasileiros brasileiros víamos é, a expectativa que que se criou nesse jogo para saber a, a força do Flamengo contra um, um clube grande europeu, que na época o Flamengo estava sendo o melhor time do Brasil disparado. Acho que era a época que o Jorge Jesus estava lá. Então, até nós, brasileiros, queríamos ver como que seria esse jogo, é, qual seria o nível do Flamengo, se, se, se nós teríamos uma facilidade ou não nesse jogo. É, eu não joguei esse jogo porque eu estava lesionado, mas eu lembro do jogo assistindo, que, que foi um jogo muito é, equilibrado, foi um jogo decidido na, na prorrogação, eu, eu acho. Então, mostrou que o Flamengo, naquela época, estava em um bom nível. É, e os jogadores, eu não fui para a convocação, e depois os jogadores é, falavam que, que que o time era bom, que que se surpreenderam até com a presença dos, do, dos torcedores na, na, na final. É, até o clima esquentou um pouco ali, que eu acho que ajudou assim para que o jogo fosse um pouco mais é, disputado. Então, na, naquele momento, o Flamengo teve uma imagem assim muito boa que que... Teve um nível assim para disputar de igual para igual com, com um clube como o Liverpool, que, que tinha acabado de ganhar a Champions também. Ele é perguntado sobre esse jogo e é por isso que ele dá essa resposta. É, há quem diga que o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool na final do Mundial. E aí a gente pensa, ainda tem uma final de Libertadores, tá? É bom a gente lembrar que a gente está pegando só um gancho dessa entrevista do Fabinho para fazer aqui uma projeção. O Atlético Paranaense está na final tanto quanto o Flamengo. 90 minutos ali para jogar. Olhando esse Real Madrid, olhando a data de final do Mundial, Capitão, você falou um, um dá, assim, muito contundente no começo do programa, pensando num, num jogo entre essas duas equipes. Você acha que realmente dá para ter um enfrentamento? Entendeu? O Flamengo, ele tá montando, bom, em cima de tudo que você disse, né, pô, não é para o torcedor atlético paranaense ficar chateado com a gente, bravo, que a gente está colocando o Flamengo já na final, porque não é esse o caso. A gente entende que tem-se um jogo, que o Atlético tem muita capacidade, que também vai fazer um jogo muito forte contra o Flamengo, mas a gente está baseado em cima da declaração do Fabinho, da entrevista que o Fabinho deu. Então o Flamengo está se preparando para isso, né Dani? Sim. O Flamengo tem um time muito forte, já tinha no confronto contra o Liverpool, mas falta bagagem, falta experiência, falta confrontos para o Flamengo desse nível que dificilmente a gente vai ver, né, enfrentando equipes com essa qualidade que o Liverpool tem, que o Real Madrid tem, mas o Flamengo, ele, ele se estrutura para isso, ele se estrutura para vencer as competições aqui do, do, do, no Brasil as competições da América do Sul e também para chegar bem em mundiais. Então é por isso que trouxe o Cebolinha, por isso que trouxe o Vidal, por isso que reforça o seu elenco, traz peças importantes. Então, é, eu acho que assim como fez contra o Liverpool, então assim, o Flamengo não foi um time que só se defendeu, como a gente estava acostumado a ver, um time que fica sofrendo durante todo o tempo, que não ataca os times europeus, o Flamengo fez um outro tipo de jogo. Existia uma qualidade diferente, né, uma intensidade diferente de jogo, então isso tudo tem que ser respeitado. Mas eu acho que se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense nesse difícil confronto, o Flamengo tem jogo, sim, para não só vencer o Real Madrid, mas avançar da, da, né, do primeiro confronto. De, né, o Flamengo já vem de, um, de uma decisão recente, então isso também dá uma casca, dá uma bagagem ainda maior, faz o jogador sentir um pouco menos essa tensão do confronto. E a gente, como brasileiro, def... sendo o Flamengo, ótimo. Mas não sendo, a gente também cria sempre essa expectativa de que a gente pode, sim fazer confrontos interessantes contra equipes europeias. Então vamos torcer para isso. E se o Atlético avançar perante o Flamengo também fizer um grande jogo, a torcida é a mesma, que o Atlético consiga também fazer frente, fazer um ótimo mundial, fazer um confronto interessante contra essas equipes. Essa é a nossa torcida, mas o Flamengo é muito preparado para isso. Mas tem, mas tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? Sim. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Arão, Bruno Henrique. Sim. Mais de meio time. E o Rodrigo Caio, né? Sim, também sim. Não Rodrigo vai Caio. Dar. Rodrigo Caio, sete. Mais de, mais de meio time. Quase. Pô, sete de sim. onze. Vamos lá. É... O sobrou, Corinthians, sobrou Gabriel, o Arrascaeta e Everton. O Corinthians pode encarar o time? É, mas hoje Filipe, Palmeiras pode Luiz, encarar tem tem Pedro, né? Sim. Tem Vidal. O, o Flamengo sim. pode encarar o time? Pode, mas assim. O, o Liverpool não é o Real Madrid. O Flamengo, 19, no é de 22. O contexto é outro. O Flamengo, 19, pra mim, jogava muito mais bola jogava muito mais bola. Muito o... mais bola? Sim, o Flamengo 19 joga muito mais bola. O Flamengo do Dorival hum. joga muita bola. Num recorte é de três meses. E nas últimas semanas a gente estava se questionando o que, que aconteceu, se teve alguma situação aqui ali, troca, quem tinha que jogar, o time não estava completo. O Flamengo de Jesus, para mim, jogou muito mais bola do Flamengo do Dorival até aqui. O Flamengo de Jesus, a gente não tem como projetar. Ele foi vencedor. Esse de agora pode ser. De Copa do Brasil, Libertadores. Pode chegar no Mundial. É, você não sabe o que chega para fevereiro, talvez março, quando deve ser março, né? o Mundial. Março. É muito difícil traçar paralelo. É claro, é claro que a pergunta é feita, é bom dizer que no ambiente de seleção. E o Flamengo? E falo, não, é, não é que é um debate no mundo hoje sobre o Flamengo e Real Madrid, Até porque é bom lembrar. Sim. Tem uma final, dia 29 de outubro. E foi Flamengo, alguém que pontualmente perguntou, a Ah, né? Exato, né? Exato, mas assim, é, não dá pra, eu não consigo traçar paralelo. Dani. E a resposta dele também é educada, né? É claro, diplomática. Que ser. Quantos, quantos brasileiros sim. do Liverpool já não falaram? Respeito, trabalho interessante, o jogo foi. Os caras... O Palmeiras Palmeira jogou com o Chelsea, tem a infelicidade aqui, um gol na prorrogação. Mas o Palmeiras jogou, o Flamengo pode jogar, isso aí é tudo perfeitamente possível. Agora, não é por conta do Flamengo e Liverpool, sabe? Acha daqui voltar dizendo. A gente chegar em 2022. E usar como parâmetro. Pô... Há pouco mais de um Sim. mês, na final da Libertadores, está tá falando de Flamengo e Liverpool, é muita vontade de falar de Flamengo lá, Sim. com todo o respeito, é, é muita vontade, é. É, é, é o centro do mundo ali. Então, Deu uma forçada, Pedro? Ah, não, não vou me meter no trabalho dos outros, mas não consigo chegar em 2022. Aí a gente tá falando de Dorival, reformulação, sete peças trocadas, um outro tipo de jogo. Como é que pode encaixar com o Atlético Paranaense? É, se tu conta Três história, meses se de trabalho do, do Dorival, vamos voltar é. para o Flamengo e Lívia para 2019, e, meu e Deus. É outra, e é uma outra equipe Só que Solta que, que, que o Flamengo ou o Atlético Paranaense que eles irão enfrentar. É né? uma outra equipe. É um outro tipo de futebol, uma outra forma de jogar. Não, não é um time tão intenso como era o Liverpool naquele momento. Esse é, esse é um é, ponto é, interessante, é um pouco, porque assim um mais... se o Liverpool parecia uh, melhor tecnicamente, quando você pensa em conjunto, <risos> em intensidade, em encaixe, esse Real também sabe o que é decisão e Sim. se refaz dentro nós... delas é, é de nós... maneiras só Real Madrid. incríveis. Nós né? estamos falando de um time que fez é, uma, uma Champions League com com viradas é isso, então. absurdas viradas quando você menos esperava eles iam lá e viravam os jogos assim Tá pensando forma... nesse exercício então Sim. seria mais fácil ou mais difícil que jogar contra aquele Liverpool enfrentar esse real madrid esquece o flamengo é enfrentar esse time tem mais fácil mais difícil é, é mais difícil eu acho que o, o jogo mais difícil é o primeiro antes do, do enfrentamento da final é o primeiro porque aí ele tem uma expectativa é, tem, tem um nervosismo. Porque assim, você vai pra final com o Real Madrid? Favorito? Favorito é o Real Madrid. Perder hum. é, e... pro Real Madrid nunca é casa, né, É, acabou. Você é. tá ali, você perdeu para quem? Pro Real Madrid. Agora, tô ali, primeiro jogo. Contra quem que deve ser o primeiro jogo? Pode ser com um monte de gente. Pode é. ser com o Alha, Léo, Hilal. Isso. Monte -Rei. Você fala assim. É, é o nervosismo da expectativa, né, você não sabe se, se, como é que você vai se comportar, às vezes você acorda com tinha um dia ruim, às vezes os caras dão um chute no gol, a bola vai lá né? e entra, você não sabe, você não sabe, eu acho que a, a, a tensão, o nervosismo, ela é muito maior é no primeiro jogo, porque no segundo você já entra sabendo qual é o adversário, você já sabe, vou enfrentar o Real Madrid, Modric, é Vinícius, é Rodrigo, é Benzema, você é, já sabe o teu adversário. Não é um choque. Não perder, né? Não agora, perder é para agora, agora semifinal. Outra por... semifinal é o nervosismo é muito por mais grande. Mas que a gente menospreze o... muitos o... times é. vestidos Mas é. Quando você do... parte para o debate, você fala em final, calma. É, é aqui, ó. É, isso é, é o mais. Tem um primeiro ali, jogo. Mim, é o mais complicado. Na final, pô, eu iria adorar jogar contra o Real Madrid. Ou correr pra caramba, <risos> porque você tem que correr. É um time que o cara joga a bola aqui, a bola ali, a bola ali. O que joga o tal de Modric. É impressionante que esse cara joga. Você pega o Vinicius o na jogo, beirada ali? Sim, o meu para frente. Sim, então, assim, no Real, o Vinícius joga? Olha! Estou Eu acho que é só o primeiro jogo. A final, tudo pode acontecer. Tudo o pode quê? acontecer. Você, vocês lembram quando foi o jogo São Paulo e, e Liverpool também? Que o São Paulo. Quem foi o melhor sim. jogador em campo? Rogério. Rogério Senni. Tem uma, uma defesa dele que ele vai buscar uma bola lá no Fala, ângulo né? assim, uma é. coisa absurda. Mas o jogo em si só deu nível E o São Paulo ganhou. Mas o Flamengo está se estruturando, É para passar.